Vamos começar fazendo a seguinte pergunta O que é melhor para um youtuber? Fazer um vídeo a cada 15 dias e ganhar cerca de 3 mil visualizações? Ou fazer 3 vídeos por semana e ter a média de 500 visualizações por vídeo? Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber E veja a resposta para essa pergunta depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre programação, agenda, frequência de vídeos e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos explicar a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Nós começamos o vídeo fazendo a seguinte pergunta. O que é melhor, fazer um vídeo a cada 15 dias e ganhar cerca de 3 mil visualizações ou fazer três vídeos por semana e ganhar cerca de 500 visualizações em cada vídeo. Muitas pessoas responderiam que dá na mesma, pois vai dar a mesma quantidade de visualizações. Outras pessoas já diriam que não, que Para que eu vou passar trabalho fazendo três vídeos por semana se eu ganho a mesma quantidade de visualizações fazendo um vídeo a cada 15 dias. Porém, amiguinhos, no último vídeo eu expliquei para vocês que o YouTube trabalha com retenção de público. Levando isso em conta, a resposta certa então é fazer mais vídeos mesmo que dê menos visualização. Porque mesmo que você atinja mais visualizações fazendo aquele um vídeo a cada 15 dias, a quantidade de tempo que o seu público, a sua audiência vai assistir o seu vídeo é muito menor do que se você fizer mais vídeos, pois mesmo que seja uma audiência menor, é uma audiência mais fiel. Por isso é importante, amiguinhos, que você tenha frequência nos seus vídeos. O YouTube recomenda que todos os criadores de conteúdo façam pelo menos um vídeo por semana. Então, amiguinhos, para ser um bom YouTuber, é importante você estar postando vídeos frequentemente. E quanto mais vídeos você produz, mais tempo de visualização tem no seu canal. E, como se diz, Time is Money. Ok, mas como manter a frequência do canal e como não falhar nenhuma semana? Aí entra a programação, amigas. Vocês têm que se programar e fazer uma agenda para vocês. Eu recomendo que vocês tirem pelo menos dois dias só para gravar e editar o seu vídeo. E dois dias ainda pode ser pouco, porque a produção de vídeo tem cerca de pelo menos cinco etapas. Você precisa planejar o seu vídeo, gravar, editar, postar e divulgar, e todas essas coisas não se faz correndo, você tem que pensar para fazer, porque é importante você planejar o seu vídeo bem direitinho para ele ficar um bom vídeo e não esquecer de nada na hora de gravar é importante você dar atenção a cada detalhe, a cada cena que está sendo gravada na hora de edição você não pode esquecer e não pode deixar nada passar é uma das partes mais difíceis e que leva mais tempo, pois você tem que prestar atenção a cada detalhe na hora de subir para o YouTube, dependendo da sua internet, isso pode demorar e dependendo do tamanho do vídeo pior ainda e na hora de divulgar também é importante você pensar na frase que você vai colocar na sua postagem na miniatura na foto nas redes sociais no qual você vai divulgar o seu vídeo sem contar outras coisas como responder comentários quando você lança um vídeo e muitas outras coisas que você necessita fazer então é legal você fazer uma agenda uma programação aonde você escolhe o dia que você vai Gravar, editar, conseguir programar seu vídeo para o dia que ele for publicado, você já está pronto para fazer a divulgação e responder comentários, etc. Eu vou dar uma dica para vocês não ficarem sem ideias quando vocês precisam. Um ano tem 52 semanas, então você pode pegar, fazer uma lista de 50 possíveis vídeos, se você conseguir fazer essa lista de 50 possíveis vídeos, você já tem aí praticamente um ano já sendo organizado, um ano de YouTube, claro que é muito difícil você criar uma lista assim do nada com 50 vídeos, mas você não precisa fazer isso tudo de uma vez só, carregue no seu celular ou algum caderno, alguma coisa que você quiser anotar e leve sempre com você essa lista de 50 possíveis vídeos. Daí, sempre que você tiver uma ideia, você vai ali e anota nessa lista. Uma tática muito boa que eu uso para mim não esquecer das minhas ideias e ter novas ideias para gravar, é você abrir o seu WhatsApp e... Criar um grupo, adicione uma pessoa só para você poder criar o grupo. Aí você vai lá, remove a pessoa e vai ficar só você dentro desse grupo. Ali você anota todas as suas ideias ou então você grava em voz o que você teve de ideia. Assim é uma forma de você conseguir se organizar. Com isso eu consigo gravar o meu áudio contando a minha ideia para mim mesmo e eu me sinto mais à vontade e mais confortável e me acho melhor fazendo isso então fica aí a dica para vocês criarem o seu grupo de ideias pessoal é importante ter frequência não só por causa da retenção de público mas porque as pessoas esquecem muito fácil na internet tudo passa muito rápido Quando sai uma notícia hoje Amanhã pode já nem estar mais sendo falado Então você tem que estar sempre ali Na timeline das pessoas Para elas não esquecerem de você Mas é claro, não exagerar demais Porque senão as pessoas podem enjoar da sua cara né? E nós não queremos isso Bom amiguinhos, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foram dicas aí importantes Para você que quer ser um criador de conteúdo do Youtube Então não esqueça de deixar o seu like se você gostou das dicas, é claro Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever Assim você estará me ajudando E também você não vai perder os novos vídeos que sair Você também pode me seguir nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui Assim, sempre que tiver uma novidade Você vai ficar sabendo por lá E se você tiver alguma dúvida Você pode deixar aqui embaixo nos comentários Que no final do projeto Eu estarei fazendo um vídeo Respondendo todas as perguntas E se você tem algum amigo que quer ser youtuber Compartilhe esse vídeo com ele, pois você estará me ajudando e ajudando o seu amigo. E antes de encerrar esse vídeo, eu agradeço a você que está sempre me acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou!